Olá galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal City Games. Quem fala com vocês é o Will, e eu não trouxe ainda pro canal é, Warzone, né? Putz, tá bem legal. Joguei já algumas partidas, ainda não ganhei nenhuma, mas é, o jogo tá bem diferente, né? Tá bem dinâmico hoje. Quem tava Acostumado a jogar PUBG ou PUBG, como alguns falam, ou né? outros é, é Battle Royales, é, isso está um pouco diferente porque você não precisa de fato ficar configurando a arma, né? a arma ela já vem com o setup pronto. Mais um solo, bora lá! Então aqui, como eu estava conversando, né, falando para vocês, vocês conseguem é, é simplesmente criar o né, um loadout melhor para vocês. Então eu criei um loadout aqui com a Kylo, que ela tem um, um, um recoil muito baixo. Eu coloquei aqui munição de, de tambor, cara, então ela tem 100 de munição, não tem que ficar recarregando, porém, ela demora mais para você puxar a mira dela. E, e coloquei um, um, uma uma uma mira é, térmica porque cara de longe isso é essencial e depois eu, eu coloquei é, como arma secundária uma sniper né, um rifle de, de precisão justamente para você ver o cara de longe fica muito mais fácil a você atirar a, vou... a Kylo, ela demora um pouco mais para matar né, então você, você vai precisar dar um pouco mais de tiro mas é, com a quantidade de balas nossa, esqueci de pular o para, puxar o paraquedas ela, ela acaba pra mim, né, assim, o fato de você conseguir mirar melhor pra mim é, é melhor eu acho que ela, ela ela mais função porque esse jogo você não mata muito fácil né quando você está com, com mais CAR por exemplo, se você atirar do peito para baixo dificilmente você vai conseguir matar o cara com uns 20 tiros Bom, pelo menos matei. Pelo menos matei um. Quanto tempo falta para começar o jogo? Ah, acabou, não vai dar mais tempo. Chega de aquecer! Então, vou... Fique no aguardo pra mobilização pro Warzone! Essa parte que os caras fizeram bem legal. O jogo tá muito dinâmico, né? Então você vê que acabou uma partida, começa a outra, rápido. E. E o que eu tava cansando no... é que o, o, o PUBG ele é, um, é quase um simulador, né? Ele é quase. Ele tem o, a questão da, da trajetória da, do disparo. Um né? Então ele é, um, equipe, ele é um mais real, mais real, vamos dizer assim. Vou descer aqui. Vamos descer aqui. Pra Não gosto de cair no tempo do. da safe. Prefiro cair até um pouquinho. Fora da safe para não... Sair um pouco da muvuca Bora lá então Um carrinho, um, um negócio para a gente fazer compra, mas a gente está sem, sem grana. Deixa eu deixar passar aqui a SK. E assim a gente consegue pegar Scar. Juro que eu não entendi. O cara sumiu. Será que aquele cara ficou com medo? Eu não sei se essa galera colocou todas as armas do jogo aqui. Pra... Para você lootear pelo menos. Deixa eu o barulho de alguém. Cadê? Cadê você queridão? Acho que o cara saiu fora. Ah, não acredito meu, eu apertei para pular o paraquedas, para puxar o paraquedas. É, galera, tô nubeando aqui. Preparar para Beleza. a Voltei pelo menos, né? Ah, deixa eu ver. Vou jogar aqui. Bora aqui mesmo. Pô, tem um cara ali, ó. Não sei se ele me viu. Obrigado, hein? Obrigado por deixar as coisas aí para mim. Inacreditável como o cara não, não me viu. Deixa eu ver o cara deixou aqui, ó. Um ataque aéreo. Não acredito que o cara não me viu. É beleza, bora lá. É isso aí, cara. Você teve sua chance. na safe, tô na safe. O cara ficou de cara ali ó. Tchau, querida. Pegar a munição. Tem mais uma, um box lá embaixo. Isso aqui, isso aqui é útil. Isso aqui também é útil. Bom, oh, esse cara já botou já bastante coisa para mim, né? Deixa eu ver que arma, ele tá com uma... Aqui, okay, eu cheguei Está com uma OTAN 556 Uma, uma arma de 3 fire burst, né? Ela dá 3 tiros na sequência, vamos ver se... Ele pegar mais uma alguma alguém mirando de sniper. Mais um fuzil de assalto. Deixa eu ver onde eu vou galera? Acho que eu já vou indo vindo pra cá. Subiu o morro aí. Vou contra a galera. Um pupal. O negócio tá tá pegando lá em cima. Galera, o jogo, ele, se eu não me engano, no, no solo são uns 150, 150 players. Aqui em cima tá mais quente. vamos ver se a gente consegue pegar alguém. Tem um cara lá em cima. Ó. Puta, ele caiu. Onde que ele vai cair? Eu ia jogar o bombardeio lá em cima. Ele caiu ali. Ó. Tenho certeza que ele tá em cima do telhado. Alvo oh, vamos atingir eles. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. <risos> Peguei o cara, <risos> falei pra vocês, Acertei o alvo Ah, confia no pai, cara Entenderam quando eu falei de killstreak que vocês conseguem pegar algum, alguns kill streaks aqui? Agora vou ver se eu consigo pegar meu loadout O loadout ele tá bem apelão galera Caixa é de armamento aliada chegando Puta, pior que essa fumaça vermelha, ela acusa, né? Beleza. Beleza. Bom, estamos safe agora, vou ficar mais de boa. Agora vocês entenderam, né? Tô com a Kylo. Com esse tambor aqui de sem, sem de... de... Olha aqui. Aquilo que eu falei, ela demora um pouco mais... Para matar. Mas cara... Metiu o silenciador né, pra ficar de boa Então isso aqui ó, é uma coisa bacana ó é o que eu coloquei aqui ó O legal é quando você tá Quanto mais, quando tá fechando o círculo Isso aqui é essencial pra você detectar o inimigo enfim show Cara, e ela é melhor que uma LMG Porque ela carrega muito mais rápido né Vocês podem perder ali um, um espaço nos equipamentos da arma, mas ela, ela, ela vira uma ela praticamente é uma LMG, né? Só que ela carrega muito mais rápido, né? A mira você vê que ela demora mais, não tem jeito, mas aí você vai ter que jogar um pouco mais, né? É, é mas na boa, né? Não dá para você ruxar tanto, você vai ter que jogar um pouco mais de estratégia. Cadê? Tá vendo? Fica quietinho. Caramba, perdi o time. Põe a cabecinha pra fora, querido, põe. Vem cá chegando! O cara, o cara, o cara vazou. Não sei se eu acertei na cabeça, mas... Ah cara, ele apareceu ali de novo. Os caras eu vou conseguir, talvez, pegar ali depois. Ó, isso aqui é legal, você consegue... Enxergar os caras melhor, entendeu? Ali ó. Por isso uh! que eu falei que essa... que essa... Que essa mira térmica, ela é essencial, porque às vezes você não pega o cara, né? Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se alguém está saindo da safe Eu vou dar uma camperada aqui mesmo, galera Aquele cara ali, okay. De... eu fiquei... acho que eu errei o tiro É. O cara ainda tá por ali, meu. O cara ele não tá na safe. Deixa eu ver se eles estão no telhado ali. A janela. Onde se cara caratão? Tá. Aquele ali já caiu. É, certeza que os caras vão vir por aqui, ó, ó. Eu vacilei, devia ter esperado o cara Ou Pelo menos não deu dano, né? Ó, Devia ter esperado o cara Que eu quero. É a galera que tava tá ali esperando a safe vou pegar todo mundo. Tá chegando, marcando nova zona segura. Cara, outra coisa é o seguinte, esse gás ele mata mesmo. Não tem eu não sei se vocês perceberam, mas eu consegui pegar a máscara de gás. Mas ele mata mesmo, assim, não tem como você ficar correndo, tipo, ah não, quando eu chegar lá eu vou mexer meu sangue, não Se você ficar, tipo, 5 segundos, 10 segundos no máximo, dentro do gás, você morre, tá? Não tem nem, no mercy, sem misericórdia É, eu acho que, dali eu acho que não vem mais ninguém Tamo aí com 7 kills Deixa eu ver o quão longe eu tô da da safe, não, tá, tá de boa Deixa eu ver qual o lugar mais estratégico aqui, geralmente eu gosto de pegar lugar alto é... Eu acho que não vai ter ninguém atrás de mim Talvez aqui eu consiga ter uma visão estratégica melhor aí, de ver como que tá está o movimento A safe vai começar a fechar Oh, vou, vou, ver se, vou ver se eu consigo pegar um pouco mais de munição, mas aqui já lutearam também, então vamos embora. Oh, tem um cara ali, oh. deixa eu ver, isso. Entenderam o que eu falo? Lá demora mais para matar. É, tem uma lagada aqui, lá demora mais para matar, mas meu, é, o recoil dela é baixo, e você com, com isso aqui, né, com, com esse tambor duplo aqui, de munição, o cara, ó, já, já tá chegando, vou aproveitar e pegar a munição ali do cara que eu matei não sei, se, não, não sei se foi ele que, que saiu do carro, ou não Beleza, na safe de novo, acho que não tem mais ninguém vendo da, da, do gás, claro, eu não sou um cara que vou para cima com tudo, tá, sou um cara um, um pouco mais estratégico. Eu não sou um cara tão bom, mas tento compensar com, com a minha paciência aí. Olhando a galera. Você pode me chamar de camper, tá, galera? Eu não ligo não. É uma estratégia do jogo, né? O camper tá ali. Tem gente que é muito camper, né? Não é meu caso. Tem um cara. Então daqui não vi mais nada. Tem cá chegando! Que... Zona Segura realocada! Zona Segura! Ó, tem 25! Eu sei que tinha um cara ali né? O som desse jogo tá demais, né? Porque ele é um cara. Putz. Ah, tem dois caras ali, ó. Beleza. Tem outro cara lá dentro. Ó. Tem outro cara ali. Vem cá chegando. o cara desceu quanto eu tenho de munição, Pô, dá para chegar até o final do jogo bom, tô safe agora eu fico esperto com quem vem de cima e aqui eu tenho uma, uma visão legal também, A galera que vai descer ali, com certeza mas Minha preocupação é minhas costas aqui vai oh, estar chegando já. Aqui pode passar alguém. Aqui eu tô mais ou menos safe. Esse aqui tá a visão legal, ó. Onde o cara tá velho? A minha sniper eu também coloquei um, um silenciador nela, então. Ela perde um pouco de dano né? A longa distância, mas às vezes eu consigo quebrar o escudo do cara com um tiro. Se eu der um, um tiro da cintura para cima, se eu não acertar a cabeça, né? Eu consigo, pelo menos, causar o dano para tirar a, a, o colete balístico e depois eu vou na, na Kylo mesmo, dando um tiro com um fuzil. Se a, zona a gente tem um minuto, né? Cara, eu vou me mexendo devagar, porque Caixa de indo até você! Então eu vou ter que ir por ali porque ali ó, tem um campo muito aberto, né? Ou eu vou, ou eu vou beirando aqui a, a. Como chama? Tem um cara aqui. A safe está ela ela tá muito. Ela vai, ela vai fechar. Praticamente, ela vai fechar, bem no meio do nada né meu, eu acho que não vou ter cover nenhum Eu quero sair, eu quero sair bem em cima da safe, porque eu sei que tem um cara aqui ó eu, minha, minha, minha preocupação, ele, é principalmente ele pegar minhas costas né Não tem jeito, eu tenho que me arriscar. Ó. Tem um cara subindo ali. Então não vou conseguir. Vou ficar parado aqui é a roça. Acho que eu tô. Acho que eu tô safe aqui. Mais ninguém para lá. Tem um cara aqui, ó. Deixa eu ver. Tem gás chegando. Cara ali. Zona segura realocada. Só restam dez. Caramba. Se o cara me viu, se ele me viu, vai ser embaçado. É, eu perdi a chance de matar o cara. Eu vou beirando aqui, ó. Caramba! Quase. É, ele vai ter que ficar safe também. Caraca, velho, que cara chato. Puta, eu vou morrer. Galera, agora é tudo ou nada praticamente, né? Chegando. marcando nova zona segura. Aqui eu... Por aqui o cara não vem. Eu precisava achar, mano. Colete agora. Isso, olha isso, dei sorte. Achei cinco. Bora! O negócio vai fechar, eu preciso... Já chegando. Pronto, um é menos Opa galera. Aí, galera. <risos> Tô falando. Acredita no pai, respeita a minha origem, pô. <risos> Show de bola, galera aí, ó. Estratégia, hein? Não sei, mas acho que foram 10 kills, se eu não me engano, 10 ou 11 kills. Eu quase morri no finalzinho, né, quando aquele cara cara ele quase tirou todo meu dano ali. É isso aí ó, essa outra coisa que eu achei bem legal da animação, né, de você ser o último ali, ser resgatado e, e, e quase praticamente passar os créditos aí de todo mundo que morreu. É bem legal, véio. bem legal. E essa é a minha primeira, é, é, é a primeira vez que eu consigo, né, sair com a vitória aí. Ó, 11 baixas, cara, foi uma, foi, foi legal, foi uma partida legal. Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tem ajudado vocês, vou trazer outras gameplays aí do canal do, do Warzone, e eu acho que a, a grande sacada ali é você, primeira coisa cara, monta um loadout bacana, a sniper é indispensável, o silenciador é indispensável nesse jogo, né? no finalzinho eu coloco aquele detector para saber onde, onde o cara tá e a junta dinheiro, compra o loadout né? A, a parte de você ter também os, o tambor duplo ali de munição, eu go, pelo menos eu gosto da Kylo, tem outras é, que também tem essa, a, esse cartucho duplo aí. E é essencial, vocês viram, é essencial. É, teve uma hora ali que se eu não, se, se eu não tivesse, é, se eu tivesse que trocar o cartucho, trocar a munição, realmente eu, eu teria morrido. Mas, valeu pessoal, vamos aí